Belfor Roxo, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Paracambi, Japeri, Seropédica, Itaguaí, Magé, Queimados e Guapimirim. A Baixada Fluminense é o coração da região metropolitana do Rio de Janeiro e tem sido muito esquecida pelo poder público. Quero ser deputado federal para levar ao Congresso propostas voltadas para a região como a criação de polos tecnológicos que gerem emprego e conhecimento. Vamos ampliar a relação das universidades e escolas técnicas com a população. Já passou da hora da Baixada ter o seu hospital universitário. E o turismo? Como uma região com natureza tão exuberante, pode ficar fora do roteiro oficial turístico do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, é preciso melhorar o transporte para cuidar das pessoas que moram na Baixada e que trabalham em outras cidades, além também da infraestrutura, para nós evitarmos enchentes como esta que atingiu este ano de 2022, Nova Iguaçu, Mesquita e Belforroxo. Roxo. Vamos juntos com o presidente Lula mostrar a verdadeira Baixada que tem força, resiliência e que pode ser muito mais feliz. No dia 2 de outubro, vote Reimon, vote 1333.